Galera, tudo bem? Galerinha, acabamos de chegar da feirinha e ó, usamos o nosso carrinho, ecológico, tá vendo? Apesar que tem sacola, não era para ter colocado sacola não, mas usamos o nosso carrinho aqui, ó, e é longe, tá? E chegamos agora a pé, dá mais ou menos 2km de casa, bem cansado, e eu vou mostrar para vocês o que, é que nós compramos aqui. Olha, gente, as coisas que nós trouxemos hoje, ó. Essa comprinha aqui dá para 30 dias ou mais. Ó, batata doce, tomate. E o bom, que é preço único. Hoje está na promoção de R$ 2,50 o quilão. Ó, trouxemos aqui, ó. Tomate. daqui tá aqui, ó. O pimentão. A gente gosta muito de fazer salada a qualidade de tomate e essas verduras gente elas são orgânicas a maioria delas né no caso do tomate aqui o pimentão são os produtores mesmo que que plantam aí depois eles vêm para a cidade e vende então são de ótima qualidade não tem agrotóxico pode, pode assuntar que é uma verdura até menor do que as outras que a gente vê em, em mercados a batata não, né? Que batata... Ele não produz isso aqui pela região Ó Compramos também A beterraba Eu gosto muito de suco de beterraba O chuchu, gente, aqui, ó Estava 49 centavos o quilo Super barato Tem mais coisa aqui dentro, ó Coube bastante o nosso carrinho Vou pegar aqui outra sacola mais verdura aqui, gente, ó Deixa eu colocar perto da outra Vou mostrar pra vocês, ó Abobrinha pra fazer refogada não, não, não, não. Ó, pepino pra salada Mais pepino aqui, mais abobrinha Cebola, bastante cebola aí pra gente fazer carne refogada Muito bom Deixa eu ver aí mais sacola aqui Ai ah, a última sacola. Aqui, ó. Berigela. Ó, a qualidade, ó. Orgânica também. Ó. Hum, pequenininha, mas saudável. Yami, gente, ó. Eu que agora tomei o fitness aqui. Né. Comer Yami é muito bom. Yami também é ótimo para imunidade. E, né. Nessa cola só tem aqui o Yami. A berigela e essa abobrinha aqui, gente. Ó, a mulher adora essa abobrinha verde. Ela é aquela baba normal aí que a gente compra aí madura. Só que aí os pessoal aqui eles costumam a colher ela desse tamanho aqui mesmo, tá? É, e a gente não precisa descascar e faz ela verdinha. Na verdade, deixa eu mostrar um negócio aqui pra você, galera Esta aqui ó, é a abobrinha italiana É abobrinha mesmo Ela não passa desse tamanho Daqui ela amadurece ou perde E esta aqui, gente, ó Talvez alguém não saiba, né? Já deixa aí os comentários aí Se vocês sabem disso E essa aqui, né? Aquela aboba grandona que e Fica doce E só que ela é arrancada assim, verdinha né? Até que o preço dela é diferenciada mas hoje tava no quilão. 2,50 o quilão. E tá aí a nossa comprinha. Ah, tem mais aqui, gente, ó. Nem vi. É porque tava fora do carrinho. Esse aqui a mulher trouxe na mão, ó, A banana também, ó. Olha a qualidade da banana. Muito boa. E na outra sacola aqui, ó. Nós trouxemos também o quiabo. Aí, ó. Fazer quiabo com abobrinha. Olha que casamento bonito e para complementar a carne de sol uma carne de duas horas muito bom e gente ela comprou esse giló aqui ó que ela faz um giló tipo de conserva é, já vai deixando o like aí os comentários se você já viu o giló em conserva é que eu vou fazer o vídeo ela fazendo esse giló aqui é meio diferenciado tá é super delícia para quem não gosta de giló se vocês fizerem a receita que ela vai fazer aqui, vocês é, vão comer giló todos os dias. E para quem já adora giló igual a gente aqui, vixe, vai se acabar. Eu vou postar, vou fazer outro vídeo dela fazendo esse giló aqui em conserva. Muito bom. Então é isso, gente. Essa foi a nossa compra de hoje aqui no domingo, na feirinha livre. Estamos né? cansados porque nós andamos. Nós fomos a pé mesmo, chegamos agora e espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixe seu like, deixe seus comentários, compartilhe esse vídeo, se não for inscrito no canal se inscreva aí para ajudar a gente e espero vocês até o próximo vídeo, fui!